Quem sou eu para fazer certos questionamentos? Afinal, não sou um teólogo. Mas, infelizmente, a teologia cristã brasileira tem vivido momentos extremamente delicados. Descobriu-se um campo muito fértil para alavancar ministérios e conheço o pragmatismo religioso recrudesceu de forma abissal. Temos presenciado homens e mulheres que lideram, perderem a sua ideologia e em uma filosofia avassaladora usam de meios escusos com o único intuito de pregar o Evangelho. Evangelho esse que subjugou a pessoa de Jesus Cristo colocando em segundo plano, já que o que mais se enfatiza é o nome da sua própria filosofia ou ideologia, como queira, que por sua vez se vale do sacro santo do, do nome do próprio Jesus para largar as suas fronteiras. O Espírito Santo, segundo as suas pseudo-filosofias, tornou-se um instrumento subserviente que mais aliena e ou alucina em uma histeria absurda do que verdadeiramente preconiza o que poderíamos chamar de uma teofânica e intrínseca manifestação. Obviamente estou me referindo a uma doutrina que cria um pseudo-espírito, já que certamente o verdadeiro Espírito Santo de Deus nada tem a ver com toda esta leuma que temos vivenciado, que temos presenciado, que de tão mesquinha e ambiciosa faz com que muitos deles lutem entre si para ver quem fica com maior parte, para ver quem abocanha com maior avidez. Talvez ainda haja algumas pessoas subservientes que, devido à sua sinceridade, até alcancem um vislumbre da essência do fluir deste mesmo Deus, e por causa da infinita misericórdia do mesmo, preconizam um vislumbre da sua magnificência, já que muitos dos que vivem ludibriados são pessoas sinceras, apesar de serem pessoas incautas. Porém, é evidente que Deus jamais coadunaria com conceitos humanistas e ou estelionatários que visam extorquir, que visam deturpar a hegemonia das Sagradas Escrituras. O triunfalismo, ligado ao pragmatismo, ao hedonismo, ao humanismo e tantos outros ismos tem tentado solapar a constituição eclesiástica e hoje para cada tipo de agrupamento existe uma filosofia a se seguir e o Deus abstrato inventado por eles não passa de um ser inútil e conivente suportando as desajustadas filosofias que promulgam onde o sistema hediondo parece incólume as não para Deus. Quantos clérigos em séculos passados introduziram as mais estapafúrdias doutrinas e na época eram tidos como semideuses, mas hoje não passam de uma ignomia e o que é pior, chafurdam perdidos nas trevas queimando no inferno. Nossos apostatas contemporâneos parecem que se esqueceram disso e vão vivendo de vento em polpa difundindo as suas ideias mas não promovem uma verdadeira transformação o que nós podemos chamar de metanoia, que só vem através primeiramente de um arrependimento sincero e também podemos chamar de resipciência porque não há recepciência, não há regeneração e concomitantemente não há perdão. Infelizmente, quase não há mais Deus nas igrejas, pois Deus jamais foi isso que nós temos presenciado. Eu digo quase porque ainda existem pessoas idôneas, que apesar de serem em um exíguo número, continuam pregonizando, reverberando a essência da verdadeira teologia, exalada nas Sagradas Escrituras.